Bom, eu vou tentar mostrar para vocês em tempo real como que é o processo de criação e publicação de um conteúdo. Eu vou publicar um conteúdo para uma em uma página de uma, de uma empresa que trabalha com venda de assados. A gente vai tentar tirar do zero esse, esse, essa criação do conteúdo, não. O ideal é que a gente tenha já uma planilha de publicações e nessa planilha de publicações, eu já tenho programado durante a semana tudo aquilo, que eu vou, tudo aquilo que eu vou publicar. Não exatamente o conteúdo que eu vou publicar, mas o tema, né, a editoria, o tipo de conteúdo que eu vou publicar. Por exemplo, hoje é, é terça-feira e eu vou publicar uma dica de churrasco, uma dica de como fazer um churrasco. Então como que eu faço para iniciar essa publicação? É, não tem segredo. A primeira coisa que a gente faz é ir o Google e lá no Google eu vou digitar churrasco, tá? E aqui vamos supor que vamos escolher aleatoriamente que já é a primeira a primeira opção. E desde que você dê o crédito, que você não faça um plágio do conteúdo, não tem problema nenhum você usar. E óbvio que eu não vou utilizar o, o texto inteiro que está na, naquele artigo, né? E vamos ver quais são as dicas que, que a gente consegue resumir. Talvez a gente não use as quatro, use só uma. Então a gente retira daqui só a informação principal. transforma ele com as as, let, as primeiras letras sempre em maiúsculo e aqui embaixo a gente coloca fonte site terra sem problema nenhum. Eu não vou colocar .com.br porque daí eu gero um link e o facebook é chato para link porque ele não quer que as pessoas saiam da plataforma então toda vez que você vai postar um link acaba de certa forma derrubando a tua, a tua audiência no orgânico principalmente então fizemos a copy, Depois da copy pronta, eu vou lá e, e jogo o texto no no, no WhatsApp para mim poder pegar os emotions. Então, antes de mais nada, procure sempre uma faca afiada. Então, o que? que a gente vai colocar uma faca? Vamos achar uma faca aqui, ó. É uma faca, uma faca. a de fora. Beleza, agora eu mando pra ela e ela provavelmente já me responde dizendo se tem algum erro de português e tal. É sempre importante se você tem alguém que possa dar uma, uma segunda olhada no que você está fazendo, né? Se copia de lá e traz pra cá, ele já vem com os emojis. Aí aqui o que, que eu faço? Eu utilizo sempre uma assinatura do cliente, né? eu coloco em praticamente todas as publicações que é uma uma chamada para ação aí né peça pelo nosso Whats aí eu deixo o link do WhatsApp WhatsApp Business se você não tem WhatsApp Business é legal ter e aqui eu uso alguns hashtags faca fiada churrasco, nome da cidade, ver qual que é o hashtag mais popular na tua cidade, com o nome da cidade. Aí, depois da cópia feita, já tenho a ideia do que eu quero, já tenho é, a, a ideia do que eu quero, E agora eu vou para a imagem. Talvez, na própria publicação, já vai me dar uma imagem aqui. Né? o ideal seria que uma faca, né? uma faca passando no, na carne abro ela no photoshop e vou transformar ela num numa arte para ser publicada no facebook tá? então tem diferença para a gente publicar no facebook e para publicar no instagram quais são as diferenças básicas? no instagram você pode colocar mais texto no facebook você tem que colocar menos texto. os dois é o mesmo formato 1080x1080 1080, 300 dpi resolução, tem outros locais se você fazer a arte também, você pode utilizar o canva, corte certeiro e, este, e esse e esse post aqui vai acabar servindo até pro próprio facebook porque ele não vai dar mais de eu acho que não vai dar mais de 20% beleza, feita a publicação corte certeiro, braseiro catcher. é a dica do dia, eu salvo como e aí uma dica legal aqui ó, antes de você publicar, para você entender se a tua publicação tá ou não é, ultrapassando os 20% de publicação, de texto né que o facebook exige ele não deixa você passar de 20% ele não quer que você poste coisas com mais de 20% então eu já tenho aqui o um lugar para mim fazer essa, essa ferramenta do Facebook. É o facebook.com.br overlay Eu vou colocar esse link depois na publicação para vocês olharem. Mas o que, que faz? Você entra aqui, clica em enviar e escolhe daí a imagem que você quer usar. Eu ok. Ó. Texto da imagem é ok. Seu anúncio será veiculado normalmente, então não tem problema, eu posso utilizar esse anúncio até é, utilizar essa essa arte até para fazer publicação de anúncio mesmo, né? Que é outra história. Primeiro estou mostrando para vocês como que a gente faz aqui a publicação. Então vem publicar na página, publicar é o convencional. Eu venho aqui, coloco, faço check-in, braseiro. Como que eu vou colocar aqui, sentindo-se ou vou colocar aqui comendo, comendo churrasco. E postado. Dado uma dica, você entrega um valor para o teu cliente, para pro teu, pro teu, a tua audiência. É, fizemos, uma, fizemos uma publicação aqui em... Que, 20 minutos 15 minutos nem né, isso entregamos um valor para o cliente né? nesse caso dizemos para o cliente como utilizar a faca fiada como é importante usar uma faca fiada de fazer um churrasco e quais foram os processos primeira coisa você entender é, e lá atrás depois você consome aí, eu vou te passar o link para você entender como fazer uma planilha de conteúdo como definir o que você vai colocar nessa planilha de conteúdo. Tendo essa planilha de conteúdo, você vai já programar todas as publicações que vão ter na semana. Você consegue programar até o teu mês. É, e, então, o processo é esse. Você tendo a planilha, define qual conteúdo você vai postar. Tenta ter a ideia, mais ou menos, do que você vai fazer. Se você não tem a ideia, usa o Google, usa as ferramentas. Faz uma busca principal daquilo que você quer falar, acha um conteúdo relacionado àquilo que você quer falar, resume esse conteúdo, não vai fazer Ctrl-C, Ctrl-V simplesmente. A gente copiou o conteúdo, mas é, fizemos um resumo, né? sintetiza aquilo que você quer passar. Não esquece de dar a fonte de onde você tirou esse conteúdo é, e faz a publicação, utilizando, no meu caso, utilizei o Photoshop, mas você pode utilizar o Canva. Fez a arte, é legal deixar uma base de uma arte pronta já, então se você deixa a base da arte pronta, facilita bastante para você na hora, de, na hora de você produzir esse conteúdo, deixar esse conteúdo mais rápido, a partir daí agora, é, você adequa isso para a gente colocar no Instagram, daí eu vou adequar isso para colocar no History, e depois disso vem a, a parte de anúncio, então depois eu, de, de pronto isso aqui eu vou gerar audiência para esse conteúdo, indo lá no gerenciador de anúncios e colocando dinheiro nessa publicação para que as pessoas engajem com isso, com esse anúncio que mais pessoas vejam. Mas isso daí já é uma outra história, fica para um outro vídeo. Valeu, até a próxima!